Olá, eu sou a Polânia Salles e no vídeo de hoje eu vou vai falar para vocês sobre terapia capilar. A gente montou um centro super bacana aqui na Clínica da Barra, que a gente vai fazer vários tratamentos, vários testes. Eu queria apresentar para vocês a Silvia Barreto, que está coordenando todo esse centro e ela vai falar para vocês um pouquinho sobre o que, que é isso. Então explica para a gente, Silvia, o que, que é terapia capilar. Oi, tudo bom? Você que tá aí. doutor é um prazer estar aqui, né? Junto com você nesse não, projeto é tão nosso. maravilhoso. Então, terapia capilar é uma coisa que abrange o mundo, eu diria hoje. Porque o cabelo não tá sendo mais visto como um adorno, né? Ele é um detector que você tem algum problema. Então, tanto a gente trabalha prevenção, para não ter o problema, como também tratamos várias patologias hoje que o couro cabeludo tem, que o fio tem, né? É, isso é muito legal porque, inclusive, a gente hoje fala muito em prejuvenation, que é aquela coisa de é, fazer a prevenção do envelhecimento né, do rosto e tal, do corpo, e o cabelo também a gente pode prevenir esse envelhecimento, né? Sim, olha só que bacana! Através do cabelo a gente consegue prevenir até envelhecimento de algumas coisas nos nossos órgãos. Hoje tem exames que a gente Puxa, né? Quatro fios de cabelo e consegue detectar algumas deficiências no organismo da pessoa. Onde a senhora entra, né? Ajudando a suplementar, a corrigir é, a alimentação, o que que tá intoxicando. Isso tudo através do cabelo que vai ser feito aqui, né? É, isso é muito legal, gente. A gente realmente pegou, assim, os melhores testes, o que tem de mais moderno para trazer para vocês. E na parte de tratamento também, né? Com certeza, com certeza. Como eu falei, desde a... Das patologias como queda, casca, ceborreia, pisoris, dermatites e o um fio de cabelo que ninguém valoriza, né? E é tantas químicas no mercado detonando, corroendo, e a gente vai tratar. Tudo, o ser humano no todo, na é, verdade. O que é muito legal. A gente tem, assim, é, terapeutas que são especializados em várias áreas, né? Porque é um tratamento personalizado, não é uma receita de bolo. O ser humano é único, tanto é que o cabelo mostra o DNA de cada um, né? Então, através disso, a gente tem uma equipe multidisciplinar, como a senhora, como dermatologista, psicólogo, nutricionista, né? É, eu aqui, como atricologista também. E a gente, com isso, consegue um excelente resultado. Isso, vai ser muito bacana, gente, porque todo mundo que vier, a gente vai conseguir fazer uma análise completa, fazer vários exames, vários testes e poder prescrever, inclusive, shampoos e condicionadores e tudo que a pessoa precisa usar de uma forma personalizada, isso é muito bacana. Com certeza, porque é, cada cabelo é, pede uma coisa, um é água e óleo, o outro é massa, então a gente consegue fazer tudo isso aí personalizado, realmente, né? Legal, e aqui no Rio de Janeiro, que as pessoas fazem química, vão à praia... E hum, tem essa coisa de estar tá no sol sempre, Exatamente. o fio fica detonado. Então é muito importante, até antes de fazer qualquer química, antes de fazer qualquer procedimento no cabelo, dar uma analisada e ver se realmente precisa, precisa de algum tratamento né? para melhorar a qualidade do fio. Com né? certeza, com certeza. E a prevenção, como a gente falou desde o início, uma dúvida que tem é como é que eu uso o shampoo, né? como é que eu uso, eu uso reparador ou não, de pontas. A gente tá aqui para eles. Pois é. E aí, gente, a logística boa é que a gente vai, é, daqui pra frente, todo mês, pelo menos uma vez por mês, fazer um vídeo sobre cabelos. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem deixar aqui nos comentários. E a Silvia vai tá estar mostrando pra gente tudo que pode ser feito, como a gente faz para cuidar bem dos fios, os tratamentos que a gente pode estar tá fazendo. Vai ser bem legal. Isso aí. É, qualquer dúvida, estou aqui. Isso, então não esqueçam de deixar aqui nos comentários as dúvidas que vocês tiverem e não esqueçam de curtir nosso vídeo e seguir o nosso canal. Até a próxima!